Que a passagem de uma fase para outra e que a passagem de uma fase para outra tinha, tinha a ver com o sucesso da primeira. Pergunta respondeu que não fez parte da parte, não fez parte na materialização do projeto. Ponto acrescentou aqui que na primeira fase estavam a prever adquirir três. Embarcações, uma avioneta para fazer onda sobrevoando o território nacional. Questionado ponto parágrafo questionado das razões do Estado ter criado empresas para garantir a segurança. Respondeu, questionada as razões que do estado, estado com E-mails ter criado empresas para garantir a segurança, respondeu que foi para garantir a manutenção dos meios. Não foi isso? Foi por quê? Não, essa parte já não sei. As razões... Não lhe perguntou? Respondeu o que não sabe? Muito obrigado. Respondeu o que não sabe? Sim. Respondeu o que não sabe? Ok, obrigado. Então, essa parte de manutenção dos meios vem é de ontem. Ainda bem que estamos aqui. também é uma questão que falhou, que tem a ver que nesta primeira fase, e foi uma pergunta clara, feita pela Digna, sim. eram então três... As perguntas, essas as perguntas estão da Digna, mesmo? Sim, sim, sim, sim, eu sei, mas é que já passou esta fase, onde faz sim. a descrição do que é que eram os ativos, sim. eram três embarcações maiores, para ficar uma em cada centro e, duas, e seis lanchas rápidas, onde ficavam duas em cada centro. Não percebi... Foi referido a que a primeira fase tinham três lanchas maiores, Sim. onde ficava uma em cada centro, e depois seis lanchas rápidas, ficavam duas em cada centro. É isso? Meu caro Cisínio? Confirmo. Ok, então vamos verificar. Em que parte está doutor Dr. Rodrigues Rocha? Mais acima. Lá em cima, a primeira fase. E, e é só como... o Rodrigo. O Rodrigues é filho do Rodrigo qual é o seu nome? Rodrigo Rodrigo, exato porque o nome é sagrado é verdade, sim, nome é sagrado por isso quando me chamam Ifigênio, eu não gosto o nome é, e, não é I é tem pena do colega Citoi, não sei se está cá hoje mas também troca o um nome é? o colega Alcídio troca-lhe o um nome, hum. olha é com E olha é com I <risos> <risos> ok, então a primeira fase comportava a instalação de centro de controlo, a instalação dos radares de médio e longo alcance, componentes de apoio, composto por duas lanchas... É aqui? Não, aí é que está. É, é, portanto, é duas lanchas rápidas Sim, e, outras duas, e outras três maiores, uma para cada centro. Sim, composto por duas lanchas rápidas e outras... Não, eu, se calhar terminava aí só para não estragar. Sim. Eu não, eu não faria aí. Exatamente. Passava essa parte e depois o ponto sim. dizia o projeto e incluiria ainda mais três outras lanchas Mas, maiores. Mas é eu estava a dizer aqui. Sei isso, é isso, meritíssimo. Estamos a, ir, estamos a ir igual. Sim, agora está. Sim, agora está sim. Correndo. Rápidas, é puta, duas sim. no centro e no norte. Mas ainda faltam mais uma para cada centro. Sim, maiores. são as três grandes. Não, são nove no total. Sim, São as três, três Não, eu grandes. quero as declarações dentro. Por favor, essas declarações não foram dele, essas de nove. Por favor. Foram, Ele disse aqui. no número nove? Não, Falou. disse três. Eu é estou a dizer que são nove, só para esclarecer Não, estou a dizer né? que, foi, que são nove. Quem deve dar declarações? É ele, o Réu. As declarações são do Réu. Peço para o doutor chamar-me a atenção relativamente às declarações que sobre os depoimentos do Réu, de que eu não fiz menção mas do réu, agora acho que, quer falar então peço para falar, quando terminar eu vou terminar meu raciocínio Me diz, por favor senhor, aquilo que eu referi foi que são três lanchas grandes ficava uma em cada centro, aliás não foi o que referi foi, foi, foi o Arruido foi o que são três lanchas grandes ficava uma em cada centro e depois dessas havia mais duas para cada centro ou seja, o total são nove, isso é uma conta que nós é que estamos a fazer não disse número nove eu só estou a dizer que é para não haver confusão sobre quantas lanchas é que estavam em qualquer um dos lugares. A, a palavra, a, a expressão exata, como foi dita, foi Na primeira fase eram três lanchas maiores, uma para cada centro e seis lanchas rápidas, duas para cada centro. Sendo uma em Nampu, uma em Mabuto, outra na Beira e outra na Pula. Na Cala. Na Cala, desculpa. Pronto. Foi isso que disse, Senhor Zizinho? Confiro. Muito bem, então vamos. Aqui, as suas declarações é que contam. Vamos, retificar. Hum, a primeira fase comportava a instalação de centro de controle, instalação de radares de médio e longo alcance, componentes de apoio, compostos por duas lanchas rápidas, evapulto. Agora vamos aqui, então. Duas no centro, e... Duas, duas em cada centro isso que já o que que ele disse duas no centro e duas no norte é só faltam as três grandes mas disse me disse que é uma para okay. cada okay. sítio vamos então duas no centro duas no norte mais mais três e mais três grandes em cada centro exatamente muito bem ok obrigado Sempre as ordens Ok. Cada centro. Muito bem. Muito obrigado. Até aqui está tudo correto, não é? sim. Ok. Então vamos. Vamos abaixo. Questionados das razões do Estado ter criado empresas para garantir segurança, respondeu que não sabe. Muito bem. Hum... Vamos. Há uma outra pergunta. Há uma outra pergunta. Há uma outra pergunta. Respondeu que o estudo de viabilidade previa várias fontes de receita. respondeu que o estudo de viabilidade previa várias fontes de receita. A primeira... a principal... desculpa... a principal fonte era... a defesa e segurança das empresas petrolíferas serviços de defesa e segurança para as empresas petrolíferas Diga. serviços de defesa e segurança para as empresas petrolíferas também tá obrigado Vamos continuar, Sr. Sissine. Sr. Sissine. Sim, queria. Não foi informado que quando está no tribunal só deve reparar para mim e para mais ninguém? Obrigado, Meritíssimo. Hum? É a regra. Não. um princípio da mediação. Obrigado, Meritíssimo. E da oralidade. Então, reparado para mim. Ah. Hum. Se quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. É só pedir permissão, eu vou lhe dar e depois pergunta tá bem? Eu, eu, eu, sim, eu, sim, pode perguntar não, não é pergunta, era só para aprimorar Sim, termo. por favor, fica à vontade Portanto, não é defesa e... Segurança das empresas petrolíferas. Sim, proteção, é melhor para a proteção Ah, ok Eu escrevi aqui defesa e segurança Era a principal fonte de receita era a proteção das empresas petrolíferas. Serviço de proteção Exatamente, isso mesmo Hum, era a prestação de serviços de proteção das empresas petrolíferas. Tá, muito obrigado. Acho que trocou, amertíssimo hum. Essa proteção é em substituição de defesa. Prestação de serviços de proteção. A principal era a proteção de serviço de defesa, é o que está lá escrito. Ah, é o que está escrito. Pois. Hum. Ok, então vamos ver, para ratificar, o principal era a prestação, prestação exatamente, de serviços de proteção, de proteção das empresas preto Então, obrigado. Medício, houve uma outra pergunta que já passou a fase que não hum. foi ainda posta, que eu acho que é importante hum. tudo que é importante, vamos quem definiu o tipo de equipamento pergunta da Digna que deveria aparecer exatamente antes desta questão ok, qual foi a resposta? É que eu tenho aqui até porque o Britíssimo vai dizer que não quer as minhas palavras quer as palavras do arguido, mas eu posso dizer o que tenho aqui Ok. Então, aqui é: o combinado é que as especialidades participantes no projeto é que deveriam identificar o tipo de equipamento apropriado. O se não teria capacidade de terminar essa necessidade sozinho. Mas isso tinha que aparecer no parágrafo antes. Anterior a este, não é? Exatamente. Ok. Está bem. Ah, eu quero as palavras do réu, mas se leva anuir, eu mando consignar em ata e foi essa a pergunta que fez Dignar, a pessoa do Ministério um Público sim, vamos vamos fazer um parágrafo anterior a este por favor todas as questões que foram importantes vamos colocar hum. vamos, doutor a pergunta foi quem definiu não sei se quer pôr a pergunta sim, perguntado perguntado quem definiu vamos doutor o tipo de equipamento a integrar no projeto exatamente, obrigado o tipo de equipamento a integrar no projeto vírgula, respondeu dizendo que vamos doutor o combinado é que as especialidades participantes no projeto... As especialidades participantes no projeto é que deveriam identificar o tipo de equipamento apropriado. Hum. Muito bem isso mais, que para mim é importante ok, muito o obrigado CIS não teria capacidade de terminar essa necessidade sozinho sim, disse isso, recordo-me perfeitamente disse isso Baitíssimo, acredito que tudo o que é dito eu tenho aqui escrito se quiser eu, depois posso passar as minhas notas para Meritíssimo quando é que eu tenho tanta gente aqui na sala para confirmar e câmaras? porque se ele fala, confirmo com o Ministério Público confirmo com o assistente então, não há como deixar passar alguma coisa. Então, tem tanto sujeito processual aqui para fiscalizar. Ponto. uma outra pergunta, respondeu que o estudo de viabilidade previa várias fontes de receita... A principal era a prestação de serviço de proteção das empresas petrolíferas. As desculpas, ainda em relação a esse ao parágrafo anterior, foi feita uma questão ao Arguid, ao réu e sobre o que é que detou o insucesso do projeto e ele disse que não sabia. Vamos. Outra pergunta é para colocar agora aqui, qualquer sítio, não tem que ter a coerência das coisas. Foi, foi sim, pode ser. Obrigado. Uma outra pergunta respondeu que não sabe o que ditou o insucesso do projeto. que ditou o insucesso do projeto Meritíssimo Talvez para acrescentar esta resposta é que o Arguido disse que não sabia o que ditou o insucesso porque já não estava ou já não era parte do projeto já tinha saído Sim, então vamos esse projeto porque já não fazia parte do mesmo do mesmo momento da implementação não é isso? Oh, okay. nada, okay. já oh, não, só, projeto, não fazia tá? parte do mesmo já não fazia parte, preciso mudar de funções e tudo ponto agora podemos continuar aqui nesse parágrafo há uma outra pergunta respondeu uma outra pergunta, respondeu que o estudo de viabilidade previa várias fontes de receita, a principal era a prestação de serviços, de proteção das empresas por tarifa, petrolíferas e perdão. É, a segunda era a cobrança de taxas de portagem sobre o canal de Moçambique. A segunda era de cobrança de taxas de portagens sobre o canal de Moçambique. Segunda, sim. Moçambique, por favor. A terceira era a cobrança de taxas do, dos barcos de pescas que exerciam atividades no canal de Moçambique. Eu acho que esta era barcos de pesca. Diga. Barcos de pesca. Sim, foi isso que eu disse. Não, mas é que não está. Ok. É estou a reparar nos papéis, ainda não reparei no ecrã. A terceira era a cobrança de taxas de barcos de pescas que exerciam atividades no canal de Moçambique. Canal de Moçambique. Pronto, ele disse três fontes. Uh, não, me disse me falta mais uma. Qual é, por favor? Uh, dos porta-contentores. Sim, está aqui escrito. Cobrança dos navios que passavam pelas águas hum, moçambicanas e os portas contetores que até foram fazer um estudo em Durban e em Londres. É isso, não é? Essa parte que disse foram fazer um estudo com armadores em Durban e Londres. Sim, devia ser feito. Ah, devia ser devia feito. ser feito. Ok. Creio que só houve um contacto em Durban fosse Sim. feito esse, essa deslocação. Sim. Mas faltava em Durban. Ok. Ah, obrigado. Em Londres. Ok, obrigado. A quarta. Consistia na cobrança de taxas aos navios porta-contetores e transitavam pelas águas moçambicanas ponto ponto parágrafo uma outra pergunta respondeu que não sabe se houve intervenção do grupo Priviveste na elaboração do estudo de viabilidade. Uma outra pergunta respondeu. Quem não sabe se houve intervenção do grupo Priviveste na elaboração do estudo de viabilidade. Pri, privin, privinvest, Pri, vim. Pri, com i, Vinvesti. Ponto. Também disse que não sabe como o Estado ia implementar o projeto. Também disse que não sabe como o Estado implementaria o projeto. Também não sabe como o Estado implementaria o projeto. vírgula, quem financiou e quem financiou, Peço para tirar a vírgula, por favor, e quem financiou aqui anterior mesmo parágrafo há uma outra pergunta Respondeu responder que não houve, não se sabe sobre a intervenção do grupo Privinvest no projeto diga certo? intervenção do grupo Privinvest sim no projeto Mas não consegui então desculpa Meritícios. estava a dizer que aqui não consta ele não sabe da intervenção do grupo previveste, aonde ou em que? Também tá bem, um momento, eu disse. Só, um momento só. Há Uma pergunta. Uma outra pergunta respondeu que não sabe se houve intervenção do grupo previveste. Sim. Mas é onde disse. ou em que? Diga. Sim. Que não percebi. A questão que eu estava a suscitar Faça é. me a compreender. Grupo Sim. previveste, aonde hum. ou em que? Hum. Que ele não sabe que houve a sua intervenção. Hum. É que não estou a perceber esta preocupação, por favor. Peço-me esclarecer. Não está aqui registrado, mas ele disse hum. que não sabe Sim. se houve intervenção do grupo previveste Sim. Aonde? No projeto. Hum. Ok. Ah, não sei Ok, se... já percebi perfeitamente. Obrigado. e não sabe se houve intervenção do grupo priviveste no projeto não, não está a faltar a palavra no não. Projeto. Não é projeto é no estudo de viabilidade muito bem, então coloque no estudo de viabilidade muito obrigado doutor não queria ser eu a dizer isso porque estava aonde ou em que hum. Tá bem, mas ficou aqui resultado. obrigado pelo reparo agora vamos prosseguir no estudo de viabilidade também disse que não sabe como o Estado implementaria o projeto e quem financiou. Não é? Até aqui estamos todos de acordo. E. Vamos, ponto. A uma outra pergunta. Respondeu que o diretor. Gregório Leão o informou que recebeu ordens do Ministro da Defesa para afastar o Sr. Teófilo Nhagomelo. do projeto meti-se embaixo sem ver uma correção as ordens não foram dadas pelo Ministro o Ministro falou com alguém e esse alguém é que transmitiu as ordens Senhor Cizinho, vamos esclarecer esse assunto. Diga lá, meu caro. Daquele então, eu... que estavam saindo na reunião. Exato, perguntou quem é o diretor. Perguntou que... é diretor... Aqui. Exatamente. Perguntou ao diretor-geral. Quem perguntou, diretor-geral? O ministro da Defesa. Ministro... Pergunta ao diretor-geral. O ministro da Defesa, Sim. o atual presidente da República, senhor Felipe Jacinto News. Nessa perguntou o senhor Gregório Leão, exato. Quem é esse aqui? Sim. E depois o Gregório Leão respondeu o quê? portanto, remeteu-me nesse momento, estávamos todos juntos. Sim. E eu expliquei. Perguntou assim. Que não é um membro do do, do, do CIS, Sim. Mas é o nosso colaborador no projeto. Sim. Exato. E depois dali? Não disse nada Não disse mais nada. Não. Veio depois o diretor geral, Sabarno. Sim. Para dizer, olha, o ministro de Defesa não está confortável, uhum. para, até porque o comandante-chefe desse projeto deve só com, ser composto pelos elementos das Forças de Defesa e Segurança. Uhum. Diretamente. Uhum. Exato. Então, nessa altura, ele me transmite Agora... que eu, sim, que eu sim. informasse ao senhor Teófilo uhum. para, a partir daquele momento, deixar de entregar tudo o que tinha sobre o projeto e deixando de ser parte hum. do projeto. Muito bem. Vamos agora, então, retificar. Responder o que o diretor Gregório Leão ordenou hein? que vamos tirar essa parte, vamos tirar essa parte de Recebeu ordens, ordenou que, ordenou que, comunicasse, ordenou que comunicasse o senhor Teofre Nagumel estava afastado do projeto e que devia proceder à entrega de todo o material relacionado a este. Muito bem. vamos hum, relativamente senhora Antônio Carlos de Rosário há uma outra pergunta vamos escrever uma outra pergunta peço para falar Ainda? um pouco mais alto para eu perceber sim. por favor sim Ainda uh, neste parágrafo, relacionado com este parágrafo, eu, eu coloquei uma questão sobre o, a data em que o Teófilo foi afastado. Ele disse que não sabia, mas que tinha sido uh, antes da, da criação da Proíndicos, da formalização da Proíndicos, da criação da Proíndigos formalmente. Uma outra pergunta, respondeu que não sabe da data ou que não se recorda ou que não sabe o que é que eu coloco? O Ministério Público, que não sabe ou que não se recorda da data em que o senhor Teófilo foi afastado do projeto não se recorda, não se recorda. que não se recorda não se, está a faltar o se recorda da data em que o senhor Teófilo foi afastado do projeto Teófilo foi afastado do projeto mas sabe dizer que foi sim, foi antes de Obrigado. Sabe dizer que foi antes da formalização. Formalização do que? Da pro Sim. Da Proíndios. Então tem resultado. Foi antes da formalização da pro índios. Muito bem. Vamos continuar. Acrescentou aqui. O senhor António Carlos de Rosário fez uma primeira apresentação. do projeto que foi elaborado por eles. projeto que foi elaborado por eles. Muitíssimo, antes dessa questão, também foi colocada uma questão pela Digna sobre quem havia proposto o Crédito Suíço como financiador e é exatamente antes desta questão, antes deste parágrafo. Muito bem, vamos, antes deste parágrafo, muito bem, antes deste parágrafo, e qual foi a resposta? Sim, vamos, depois eu vou confirmar com ele. Qual não foi a sabe. resposta? Não, não sabe, sabe. Quem, quem propôs. Há uma, uma outra pergunta. Era sobre a escolha, não é? Da Crédito Suíça. Não sabe quem propôs o Crédito Suíço como financiadores. Foi a resposta que deu. Muito obrigado. uma outra pergunta. Respondeu que não sabe quem, quem propôs a Crédito Suíço como financiador do projeto uma outra pergunta respondeu Quem não sabe quem propôs ao crédito o crédito suíço ok, está bem obrigado pelo coração o crédito Suisse. É sem um T e é com W em vez de U. Uma pergunta respondeu que não sabe quem, quem propôs o crédito de Suíça. Vamos, para terminar, doutor? Não, foi só essa questão. Mas Suíça está mal escrito. Sim. É com W em vez de U. Hum... Não sabe quem propôs a Crédito Suíça. Ponto. Vamos. A outra pergunta respondeu que não se recorda da data em que o senhor Teófilo foi afastado do projeto, mas vamos lá, vamos lá. Escrever o correto. Eu sei que começamos às, às 9, agora são 17. A, a cabeça do Dr. Gani já disse perde o discernimento. Diga, Dr. Gani. Já estamos, já estamos outra vez como ontem sim, Sempre, vamos fazer já, assim logo sim. que eu parar logo que terminar esta, esta parte vamos fazer um intervalo, depois voltamos para as perguntas do, do, do assistente e do... E, está e, certo? e por hoje ficamos aqui, não? o Teófilo passa para amanhã é? diga, faz favor o Teófilo passa para amanhã, não é não, não sei estamos quase... a trabalhar <risos> Estamos a trabalhar Ele São 17h30, Norizício. É? Sim. Daqui a bocado temos o programa do recolher obrigatório. Às é 21. E depois, aqui, aqui à noite conduzir é muito difícil. O movimento de carros é preciso ter muita atenção aqui não é fácil vir para aqui à noite meritíssimo, temos uma tensão redobrada os carros que vêm de frente é vantagem, chapas, os caminhões tá é a vantagem de ter o ADC <risos> não é? a vantagem de ter o ADC é que não vê como é que é a condição aqui à noite é, muito é perigoso tá bem. Tá bem. Vamos, vamos, vamos só terminar aqui para ganharmos tá o tempo tá bem. muito obrigado Dr. Ganinho obrigado, obrigado. vamos lá acrescentou que o senhor Antônio Carlos de Rosário apresentou o projeto que foi apresentou pela primeira vez foi isso que disse. Apresentou pela primeira vez. Pela primeira vez o um projeto que foi elaborado por eles. Ponto. Por eles? Até para tirar o ponto. E que não sabe. Como mesmo teve acesso? Não sabe como. Quem está aí? O senhor Antônio Cardoso Rosário. Como este? Não sabe como este teve acesso ao mesmo? Muito bem. Não sabe como este, senhor Antônio Cardoso Rosário, teve acesso ao mesmo projeto? Ok. Como este teve acesso ao mesmo. Ponto. Ponto. Esclarecendo que ao mesmo, vai tirar o mesmo, não pode tirar o mesmo. O mesmo, ponto. Esclareceu que. Entregou o projeto ao diretor-geral e este é que depois encaminhava à presidência. pronto vamos vamos só gostava de voltar a corrigir crédito Suíça é mesmo com dois S não é com W Este assunto não é meu W S W S S não tem aqui o documento oficial do banco está aqui o contrato assinado é crédito Por favor peço para sim dois S sim peço para ver porque S U Peço S para U ver, porque a, prof... a professora é? de português do, do doutor pode ficar zangada. Deixa-me, por favor, aqui. Traga-me aqui. quero ver. O doutor disse que não gosta de escrever mal, porque senão a, proc... a professora de português Sim, dele fica chateada. É não, essa era, era, essa era de inglês, não era? Mas é assim. ah, tá Doutor, aqui está escrito. A professora de português fica preocupada com tudo. Realmente, essa era francês, de é... Muito Está em bem. francês, é sim, Davi. Parágrafo, perguntar.